Basta só uma folha de louro em cada pé de sapato para mudar muito a sua vida. Fica aqui e eu vou te explicar o porquê. Tudo bem, gente? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Energética E hoje a gente vai falar de uma técnica que é colocar um pedaço, uma folha de louro na sola do sapato para você entender, e compreender e gerar uma mudança extraordinária na sua vida. Só que antes disso, eu só quero te dizer né, que se você não me conhece, meu nome é Luiz Mourão, eu sou um dos professores de fito aqui da Luz da Serra, e junto com a Patrícia Cândido, a gente produz conteúdos né, que a gente ama para trazer aqui para o canal e ajudar todo mundo a ter um dia a dia cada vez mais feliz, saudável e próspero. E se você tem qualquer dúvida, você tem qualquer dificuldade, está passando por algum momento difícil na sua vida e precisa de uma ajuda, um empurrãozinho de energia oculta das ervas, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar tá sempre olhando para trazer conteúdos né, que você possa vir a, a usar, a aplicar e melhorar o seu dia a dia. Beleza? Gente, então, hoje a gente vai falar sobre louro no sapato e como a, a energia do louro né, pode nos ajudar e tratar a nossa própria energia de baixo para cima. Uh, o louro, obviamente, se ele está no sapato, ele vai entrar em contato com os nossos pés. E por que o, no sapato, né? Porque nos nossos pés a gente tem vários pontos de energia, assim como em outros, outras partes do corpo, por exemplo, nas orelhas, né, no topo da cabeça. Tanto é que existe a auriculoterapia, existe também a reflexologia, que consiste né, em pressionar em ativar pontos específicos nos pés que correspondem a outras partes dos do, do nosso corpo, né? outras partes dos nossos, uh, dos nossos vários corpos, sutil, uh, nosso corpo mental, emocional e até mesmo espiritual. Uh, assim como na auriculoterapia, dependendo do ponto do pé onde a gente estimular, a gente vai estar tá ativando ou uh, reduzindo a vibração, né, trazendo para o equilíbrio, essa é a palavra que quero dizer, essa expressão que eu preciso usar, uh, essas partes do corpo. Por exemplo, de repente a pessoa está com algum problema uh, de ansiedade, está com gastrite, por excesso de raiva, existe, né, deve existir um ponto lá no pé, que se a gente estimular, se o terceiro chakra que está relacionado ao estômago estiver super ativado, ele vai reduzir a vibração ou vice-versa, né? Se eu estiver precisando de poder pessoal, precisando de mais alegria, eu vou estimular esse ponto e daí o terceiro chakra ele vai ser mais ativado e vai ser gerado o equilíbrio. Então os pés, eles são importantes na nossa fisiologia, não só física, né? não só no nosso, no nosso corpo físico, porque nos dá sustentação e nos possibilita nos movimentar, como também ele é muito importante na nossa anatomia sutil. Para quem não sabe, né? a gente tem o canal principal, a coluna dos sete chakras, que é, é chamado Sushumna, esse já é um... Um conteúdo para a gente mais profunda. E ao longo do Sushumna, a gente tem canais secundários que vão costurando, que são os canais Ida e Pingala. Um começa de cima para baixo e outro começa de baixo para cima. Só que quando os dois, né, esses canais, eles vão se encontrando com o Sushumna e onde eles se encontram com esse canal principal, ali nascem os chakras. Só que o Ida e o Pingala, que são esses secundários, eles sempre, quando a gente está olhando né, no, do referencial da Terra, eles sempre saem nos nossos pés. Por isso que os nossos pés são importantes e os nossos pés têm essa possibilidade, esse potencial de nos possibilitar a, o equilíbrio da nossa energia, porque a gente tem canais secundários que abastecem os nossos chakras de energia, tanto do céu para a terra, quanto da terra para o céu. A gente tem, inclusive, né, abaixo dos pés, um chakra, um parachakra, que é como ele é conhecido, chamado estrela da terra, que ele traz ainda mais né, essa possibilidade, esse potencial de nos aterrar à terra. Então, traz a gente ao aqui, ao agora e ao mundo material propriamente dito. Por isso, então, os pés têm esse potencial de abrir as portas, né, para que a planta que a gente usar ali na, na sola do sapato uh, vá nos ajudar, vá nos equilibrar mais e melhor. E daí, por que, que eu escolhi o louro, né? Vou ler aqui a propriedade fita energética dele na nossa vida, quando ele é ativado pelo verde-prata. O louro, o que, que ele faz? Ele elimina energias densas de origem espiritual, cria um campo energético espiritual, traz a força da energia divina para purificar os nossos campos de energia e os ambientes em geral. Traz a força de Deus para o mundo físico. Por esse motivo, né, inspirado lá pelos antigos imperadores romanos que usavam coroas de louro, a gente resolveu trazer essa técnica para você. E essa técnica é muito difícil de fazer. Você só precisa de duas coisas. Né? Primeiro, sapato que você vai usar. Segundo, louro desidratado né ou fresco se você conseguir encontrar não tem diferença porque energeticamente a gente vai ativar o poder oculto dele né e uh, a gente vai usufruir seja ele fresco ou ele desidratado e gente essa técnica deixa só eu fazer um parênteses aqui para você Vou até colocar o louro para baixo é, a gente vê né que o sapato... E daí se você quiser, Edição, colocar aquele preto e branco aqui, tá falando pro, pro pessoal, não tem nada a ver com o assunto. Só mais um assunto de gente profunda, tá? Olha só, é, o sapato tá perto do nariz. Quer ver uma forma né, de você identificar se a pessoa ela cuida ou não da energia dela? Mal cheiro. Uma pessoa, quando ela não cuida da energia dela propriamente dita, né, quando a pessoa não tem uma higiene energética adequada, ela libera odores desagradáveis quer ver um, um exemplo oposto disso para Mahans Yogananda né quando ele foi fazer foi para o samadhi dele né samadhi na verdade samadhi é, o maha samadhi que é a última projeção astral consciente que ele fez antes quer dizer no momento que ele fez esse movimento né o espírito dele saiu pela última vez do corpo físico e não voltou mais isso é, conscientemente falando Uh, há pessoas que dizem que aquele ambiente onde o corpo do Yogananda estava foi inundado por um odor de rosas. Então Yogananda, Yogananda, né, Paramahansa Yogananda, aquele que trouxe a bem-aventurança para o mundo através da Yoga, o Supremo Sisi, né, que trouxe a bem-aventurança para o mundo através da Yoga. Ele cuidava muito da energia dele e quando ele fez essa passagem energética o lugar se impregnou com dores de rosas, então isso é um indicativo, é uma referência que a gente tem de que quando a gente uh, cuida do, da nossa higiene energética, a gente não tem tanto mau cheiro assim. É lógico né, que isso não é determinista, que a gente uh, pode ter condições físicas que possam vir a acarretar no mau cheiro do corpo físico Porém, se essas condições não estão presentes Se isso não é uma condição física de saúde Dá uma desconfiada Dá uma, uma olhadinha Cheira a pessoa, vê lá se ela está cheirando bem está cheirando mal Que isso é um indicativo tá? da, da higiene energética que ela tem Então, voltando aqui a, a técnica do louro no sapato Muito importante, né? Só colocar aqui na região do calcanhar Colocar aqui, vou levantar para você ver né? Bem fixa e é muito difícil agora, você que está aqui no canal já deve ter visto, né, a gente imagina a técnica de ativação do verde-prata. Então agora que o louro está aqui no sapato, eu vou colocar uma folha em cada pé do sapato e ativar o verde-prata, né. Quando a gente ativa o verde-prata, não só a gente ativa a energia do louro, como a gente impermeabiliza o sapato a energias densas negativas. Lembro que uma das propriedades do louro era limpar campos energéticos densos, né? Campos energéticos negativos. Quando a gente ativa o louro no sapato, a gente impregna o sapato com essa energia do louro. Então é como se fosse uma galocha, sabe galocha? Que ela é impermeável à água. Então o sapato ele fica impermeável a impermeável energias negativas, beleza? Vou colocar o louro aqui nesse pé, faço a mesma coisa para o outro pé do sapato, ativo os dois com verde e prata e vou seguir minha rotina. Troca a folha do louro uma vez por dia durante três dias, vamos ver. E daí você relata pra gente, né, os benefícios que você teve. Se você quiser prolongar por mais um tempo, pode fazer durante sete dias, beleza? Quero deixar um beijo no seu coração, desejar muita luz no seu dia a dia e até o nosso próximo vídeo.